Saudação, internauta! Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Bliterando Jogos! Começa hoje um novo quadro aqui no canal, Danem-se as Regras! Nele darei continuidade a jogos que já foram finalizados aqui no canal, jogando com truques e macetes, tendo como objetivo gerar mais vídeos a partir de um mesmo jogo. Ou seja, agora além do jogo normal e do multiplayer, teremos também este novo quadro. Espero que goste! O primeiro jogo deste quadro será Medical Drop 2, jogo este que já finalizamos em dezembro. Confira através da playlist. Neste jogo nós temos alguns personagens secretos, e para liberá-los, observe. Em cada personagem tem um número, em algarismos romanos. Agora, o truque é o seguinte, em ordem crescente, selecione o personagem e jogue o direcional para baixo. Liberamos o Diabo, a Força e a Imperatriz, a chefona do jogo, e vamos jogar com ela. Observe que ela possui cristais coloridos, que pode ser combinado com qualquer cor, dando a ela uma vantagem. E o primeiro desafio é o estúpido! Ready? Go. É isso aí, o estúpido já foi! E agora... A estrela! Ready? Go! Vamos! Bravo! Sim! Oh beleza! A estrela já era! E vamos para o próximo! E agora o diabo! Vamos lá, vamos acabar com ele! Ready? Go! Vai, vai, vai, vai, vai! Go! Vamos! Vai vai vai. vai, vai, vai, vai, vai! Vamos! Go! Vamos! Go! Vamos! Cuidado! Ah! Go! Vai! Cuidado! Bravo! Go! Sim! Ei. Cuidado! Foi bom, mas não o suficiente! Caramba! Sai, sai, sai, sai! Vamos! Vamos! Vamos! Vamos! Vai, vai! Vamos! Ai, sim! Cuidado! É isso aí! Ufa, essa foi complicada! E agora, Chariot! Ready? Go! É, se você conhece algum jogo que possua truques e macetes divertidos e interessantes, é, considere colocar aqui nos comentários do vídeo. Não esqueça que temos vídeo novo às quintas, às sextas e aos sábados. Portanto, se não quiser perder os próximos vídeos, inscreva-se e ative as notificações. E fora! E agora... A sacerdotisa Ready? Maravilha! Sacerdotisa? Fora! E agora? A Justiça! Ready? Go! Rapaz, Vamos. Acabda. Vamos. Vamos. Vamos. E fora! A justiça estava ao nosso favor. E agora o bago. Ready? Go. Vamos lá, Imperatriz! Vamos acabar com ele. Vai! Vamos! Vamos! Vai! Muito fácil. E agora o mundo. Ready? Go! Vamos! Vamos! Vamos! Cuidado! Vamos! Marimederte! Vamos vamos. Vamos. <risos> vamos! vamos! Cuidado! Vamos! Sim! Sim. Vamos! Cuidado! Buen Ah, Até Temos ver, querida! Haha, <risos> o mundo está perdido! E agora, a força! Ready? Go! Vai. Vai! Vai! Sim! Cuidado! Ô, louco! Que isso? Rapaz, eu fiz um combo de seis... E não tinha sido o suficiente. E agora, a batalha pelo trono: Imperatriz contra Imperatriz. Ready, go! Vamos! Vamos! Vamos! Vamos! Vamos! Cuidado. cuidado Vamos! Cuidado. Ah. Ha, nada como a original. E agora, Vamos para o chefe secreto, para chegar nele você precisa derrotar todos os oponentes até aqui, sem perder uma única vez. Ready? Go! Então vamos lá! Vai! Bota para quebrar! Vai! Cinto. Cuidado! Vai! Vai! Vamos! Bravo! Vai! Viene. Cuidado! Cinto. Vamos! Vai pra... E é isso aí! Ninguém pode contra a Imperatriz! Então é isso, obrigado por ter acompanhado até aqui, espero realmente que você tenha gostado desse novo quadro. Se for este o caso, deixe o seu like, conto com sua presença no próximo vídeo e até a próxima!